Eu vou te puxar, sai, sai. Ah, ah. ah. Ai. Oi, irmão. Corre pra você ver, Xuxa. Oi, filho. irmão. Qual que é teu nome? Enzo, Clout. Quando for assim, Enzo, tenta trocar ideia, porra, nós, nós conseguimos fazer a boa pra você se você trocar ideia, Enzo É, a primeira mano, foi mal, não sabia que... Porra... Quando for assim, conversa, porra, perdi, eu tal, dá uma gira que... aí Responde é o Discord, Serena, roleplay, de... por favor Enzo, coach? É, que que tu rodou? Qual que era que é a Rio dele, venda rapaziada? Venda de drogas Era a venda de drogas Vira a gente, deixa eu dar uma olhada Tô olhando já Eu só tirei a lock dele, só Nossa, meu o moleque tem 82 oxi, uh, filho Caralho uh. pariu, 82, irmão. É 82 é oxi, velho Nossa, deixa eu verificar isso Nossa. daí Nossa, é, é, é, é, é, tá já, já é oxi É oxi pra um caralho Pega aqui filho. também, ó Pega aqui também um...